do que falou demicida de vários nomes e costa é tanta que hoje tu esquece o teu Uou! eu esqueço o seu aliás, seu nome eu nunca decorei é tubarão ou bugo? carlos daniel é o nome, feio pra cara, é como que é feio mano Uou!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 Você só vai me acertar porque eu tô embaixo, eu te acerto na voadora! hora oh! que causou uma intriga, dando uma voadora aí de baixo você vai acertar minha barriga. Oh! Oh, sério, sem maldade, você vai perder pra minha punch. Chama a professora, tá enfrentando o um melhor da estudante. Oh! Sabe meu mano que se acostuma? O melhor da estudante vai perder pro neguinho que não estudou porra nenhuma. Oh!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 Você tá ficando velho demais. Você também é tá louco. Você já não é o mesmo de 2018. Deus, se fosse você teria uma vergonha o G. mais que falou que tu me assistia, mas tu não é criança. Eu vou te passar agora um papo de visão Eu não te assistia porque você não sabe na televisão. E também, irmão, eu sou esperto, né? é culpa sua. O vacilão aqui filmar de perto. Continua, apareceu o bico. Filma ladrão do lado da rua. Lá ah, do outro lado da rua, vai ser minha vez. É o um enquadro, vai tá? de quatro, matando nos três. É claro que não dá pra ver o bico na televisão, porque me arrimei é de outras dimensões. E já você não cabe dentro dela, e sinceramente você eu não falei que eu fiquei de quatro, isso só esse cara ouviu, qual é o meu inimigo, veio do Rio de Janeiro no palco, vai ter fetiche comigo, vai parar de matar, que eu te mando pra lona, você sabe, sabe mano que eu te mando pra lona, sabe mano que eu te mando pra lona no nome é, vai ter fetiche com a bobozona, vai ter fetiche com a bobozona, esse cara eu sou Norbit, nasci outra pessoa. Eu amassei o Johnny e tá tudo no bacô. Me mano com todo o respeito Você vai pro poder do seu irmão Jogar lentinho no seu peito Bruta, na moral Eu tô lembrando do filme Isso aqui não Agora eu falo pra Dum, O Johnny Norbitt Porque ele adora cair de boca no peru Ai, meu, meu.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 É nós falou Rima aqui.